Mais uma dica de treinamento aqui do canal do professor Emílio Júnior Nessa dica de hoje, vou fazer diferente Eresi, vem cá minha mãe, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, rapidinho, rapidinho Isso, pra quem não conhece, essa é a minha mãe Eresi Fala oi Oi Fala oi Oi Oi Oi É, oi Vamos fazer o treinamento que é o seguinte, vamos lá Primeira coisa, eu vou ficar com os pés paralelos. Deixa eu ficar um pouquinho mais longe dela para não atrapalhar o movimento. Vou ficar com os pés paralelos à largura do quadril. Pés paralelos à largura do quadril. Ambas as mãos aqui na lateral. Isso aí. Comeu pra caramba, ficou barrigudinha. Aí agora quer malhar. É isso aí. Vamos embora. Vai fazer o quê? Se equilibrar e abrir a perna lateralmente. Volta. Vai. Abre. Isso. Volta mais uma vez, abre, 2, mais uma vez, 3, mais uma vez, 4, mais uma vez, 5, mais uma vez, esticada essa perna, 6, não chuta, faz direito, vamos embora, sem preguiça, vai, 7, traz esticada essa perna, vai, 8, isso, vai, 9, lá em cima, lá em cima, 10 Isso, agora para esse lado aqui Chega um pouquinho mais para lá, isso Agora para cá, vamos lá 10 para cá, vem 1, um. esticada a perna, vai 2, vamos embora 3, não chuta, de lado, vai 4, é isso aí, come tudo aí, fica perdendo esse nível Vambora, vambora 5, vambora 6, força 7, abre essa perna menina, vambora 7, vambora 8, vambora 9, vambora 10, virou pro lado de lá, vambora, rapidinho, vai 1, 2, 3 Três. Vambora. Quatro. Mais rápido. 5, mais rápido. 6. Mais rápido. Sete. Mais rápido. Oito. Mais rápido. 9. Mais rápido. Dez. Mais rápido. embora Onze. Isso. Girou para outro lado. Rapidinho. Vambora! Vai! Um. Dois. Três. Quatro. Bora? 5. Vai. 6. 7. Oito. 9. 10, 11, finalizamos mais uma dica de treinamento, dá tchau pessoal e pode tchau. ir embora, <risos> é, isso aí é para vocês verem que eu tenho sempre as pessoas ali observando, qualquer dia vai ser outras pessoas que vão vir aqui, mas voltando ao assunto eu quero falar o seguinte, para você que deseja fazer parte do grupo fechado de treinamento ou mesmo você ter fichas de treinamento voltado para o que você necessita, com dicas, e além das dicas, as metas a serem cumpridas, entre em contato com o número do WhatsApp 021 991 021 99, -99 Para que você possa assegurar a sua matrícula no grupo fechado É isso aí, minha guerreira, meu guerreiro Promoção, como faturar minha bicicleta ergométrica Ou melhor, a sua futura bicicleta ergométrica Basta você ser inscrito ou inscrito no canal Clicar aquele sininho com as notificações Lá embaixo nos comentários você vai colocar... Seu CEP, sua cidade, enviar, pronto. Já está na validação. Gostou desse treino? Legal, eu fiz com minha mãe aqui para poder botar a minha coroa para começar a entrar em forma porque ela está comendo demais. Não fique assim, ela vai fazer uma dieta e vocês vão ver a mudança do antes e depois que ela vai levar a sério. Afinal de contas... Casa de ferreiro não pode ter espeto de pau. Essa é um ditado muito antigo. Um abraço, que Deus lhe proteja a não só você, mas todos nós. Até o nosso próximo encontro.